Como restaurante há menos tempo, mas como casa de comércio há mais de 100 anos, já era dos avós do meu marido. Portanto, já está na terceira geração. Era dos avós, passou para os pais e agora. Daí ser solar dos pintores, porque pintor é mesmo nome de família. Este doce, eu já fazia isto há muitos, muitos anos, mas entretanto uh, fazia estas casadinhas umas de cenoura, umas de canela, fui andando até que depois fixei este, pronto, que mais da tinha, que eu ia ouvindo a opinião dos clientes, eu digo, ah, Dona faça assim, porque assim estes são mesmo os certos, e então assim foi. Uh, isto aqui no conselho havia uh, os charniqueiros, porque eram um, um bolo da charneca. E então eram os Isto é mais ou menos uma família de, de charniqueiros. Pronto, como estávamos na manjoeira, nós pusemos decidi uh, pôr os manjoeireiros E daí ficaram os manjoeireiros e pronto. Os ingredientes são é leite, limão, ovos mas o açúcar. o açúcar. <risos> só preciso a mãe de Maria uma hora de fora como a sobremesa e depois comem com café e há quem não quero como como sobremesa com a canela outros sem canela com uma pastel de nata <risos> ah, uh, para mim acompanha bem o vinho do Porto que eu gosto muito de vinho do Porto e com a canela e o porto, um bom porto, sabe sempre bem.